Saiba, ó ser humano, que no seu cotidiano Tem uma batalha constante, interfere a todo instante Duas forças sempre em guerra, que lhe guiam feito um farol Uma vem do núcleo da terra, outra vem do astro sol O sol racionaliza O núcleo animaliza A mente se torna indecisa Sua psique dividida Sua mente humana sofre O equilíbrio é incerto Apesar do sol ser mais forte O núcleo da terra está mais perto O sol aquece hein? Traz o raciocínio, o núcleo nega, magnetiza o genital, o instintivo. O sol aquece e ilumina. Traz o raciocínio.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 O núcleo nega, magnetiza O genital, o instintivo O sol aquece e ilumina traz a mente, o raciocínio O núcleo nega, magnetiza Hoje genital o